Vamos lá. Não sei jogar essa porra, hein? Não sei jogar jogo de terror. Sou o cagão pra caralho. Então vocês vão me dar uma força. Vocês vão me dar uma força. Contém violência, ensina sangue, conteúdo sexual, gráfico. Eita, porra, velho. Em linguagem forte, aproveite. Aproveite! Não, tá bom, né? Uh, você é o um Miles, não sei das quantas, um repórter investigativo com ambição que estava... Quê? Estava a ponto de conhecer o inferno na Terra. Ai, cara. Sempre pronto pra se arriscar aprofundando e nas histórias que nenhum outro jornalista se atreveria a investigar. Você vai descobrir o segredo negro no coração do manicômio. Hum, começou ruim já, hein, velho. Tá bom. Uh, fique vivo enquanto puder. Gravando tudo. Caralho, eu vou lá. Esse aqui é o jogo que você anda com a câmera aqui na mão, tá ligado? Quantas horas é zerar esse jogo? Só pra saber quantas horas eu vou. Eu vou. Vou ficar cagada aqui, né? Você não é um lutador. Para vasculhar os horrores do, do monte, não sei das quantas, e expor a verdade, suas únicas escolhas são correr, esconder ou morrer. Ah, não, aí você tá de sacanagem, que eu não vou poder atirar, não vou poder dar umas porradas. Ah, mano, não vou jogar esse jogo não, velho. Eu já, já, já comecei não gostando, tá ligado? Já, esse, esse jogo de terror é tudo um cu, mano. Você nunca pode usar uma arminha, nunca pode. É um cu. Mas é um cu. O volume tá bom pra vocês? Não, não tem nada para vocês defender. Não. Tá bom, então obrigado. Vamo, vamos vamos jogar uma hora do jogo e nunca mais voltar nele, não é isso? Só corre e se esconde? Não, não gostei não, né? Não tô entendendo nada. Que jogo? Outlet. Verdade, esqueci de colocar o, o título do jogo aí na live, gente. Pera aí. <risos> Errei. Leste Deixa eu ver Nossa, o cagão pra caralho Eu tô, já tô falando, velho Tem armas até demais, ó Tem armas, então eu já comecei a gostar do jogo Ô, esse áudio tá alto também, velho Peraí, deixa eu dar uma baixadinha aqui, velho Uma baixadinha de leve Se tiver baixo pra vocês, vocês falam, hein Fechou? Ó, ah, o condomínio, O condomínio não, o manicômio Eu sou um repórter Todo num lugar que só tem louco. Né? E é isso. Não gosto dessas coisas. Confidencial. Uma câmera. Tá. É pra ler isso aqui? Isso aqui é importante? Caralho, tem até o e-mail do cara, mano. A tá? Filho da puta, mano. Mas que. <risos> Caralho, já começa querendo me matar de susto, velho. Porra! Quem foi, mano? Foi o Edu, velho. Edu, muito obrigado pelos bits, mano. Caralho, mas que porra, velho. Falei, chile. Você não me conhece, eu tenho que fazer isso rápido uh, eles, po eles podem estar monitorando uh, Eu fiz uma consulta duas semanas Nos softwares das instalações do sistema Psiquiátrico não sei das quantas Ah tá, é do lugar onde eu tô, tá beleza uh, Estou invadindo todos os tipos de acordo uh, De não divulgação agora E sério, foda-se esses caras uh, Coisas terríveis acontecem lá. Eita, porra, velho. Não entendo isso. Não acredito em metade das coisas que eu vi. Médicos falando sobre terapias do sono. Uh, indo ainda mais profundo. Achando uma coisa que estava esperando eles na montanha. Quê? Achando uma coisa que estava esperando na montanha. É isso mesmo. Uh, pessoas estão ficando machucadas. Uh, e Murkoff está fazendo dinheiro. Isso precisa ser exposto. Ah, tá, beleza. <risos> Fala, poderoso. Como é que você tá, mano? Sejam todos muito bem-vindos aí, gente. Cadê o S2? Cadê o S2? Ela vai eu andar com a câmera aqui. Poderoso oh, e... com dois viewers. Agora a coisa, né? Ô, oh, eu queria, queria estar jogando esse jogo no controlinho, hein? <risos> Sincerão. Eu vou, vou sofrer aqui no, no, no MT, velho. Vou querer apertar o E pra fazer uma coisa, vou apertar o T. <risos> Ajuda a entender. Ah, é bom, bom entender, né? Senão eu vou estar andando que nem um idiota aqui. Indi... Ih, fecharam o bagulho. Agora pudeu, velho. Essa sensibilidade tá muito, muito rápida, cara. Deixa eu dar uma, uma diminuída aqui. E essa configuração de controle? Hum... Oh, e se eu metesse um, o... Será que conecta? Não sei. Vamos, vamos descobrir. Vou meter um... um teclado aqui. Eu vou meter o um controlão aqui. Vamos ver se o bagulho vai. Oh, mas tá tudo embolado aqui. Esse. aí. Pera aí, pera aí que senão não vai dar não, velho Fala Angra, seja muito bem-vindo Como é que vocês estão? O jornalista só se fode, né? Você que o diga, né? Você que o diga, pera aí Mano. Pronto ganhei, ganhei mais cabo agora vamos, vamos ver se o bagulho reconhece se reconhecer, tá bom. Reconhece aí, parceiro. Na moral. Na moral, reconhece aí. <risos> Por favor. Reconhece aí. <risos> pera aí. Pera aí. É bom demais. Primeira vez jogando na minha vida, velho. Vou me cagar aqui, mas... Né? Tá bom. Faz parte. Vamos, reconhece aí, pelo amor de Deus, é. eu oh, acho que ligou, hein? Não. Mas ligou só o touch, mas é uma porra também, né? Ah. É bem que o que o Rafif falou, mano. Controle de PS4 no PC é uma porra, né? Controle é bem melhor? Então, mas o problema é que eu não tô tá reconhecendo aqui no joguinho. Tá, não tá reconhecendo aqui no joguinho Carinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para fazer aqui, alguma configuração para fazer conectar Iniciar minimizado Não sei Perfil, tem que mexer nos perfis do negócio? Vou dar um IES aqui ó, Só pra Saída Não, até então... Não sei lá como é que mexe essa porra. Né? Vou dar um save aqui, ó, só pra... É complicado. Não, eu queria... Usa um input MAPER pra controle sem fio. É o que você usa, Edu? Eu tô, eu tô tentando o DS4 aqui. mas que porcaria. Vai ficar pra outro dia. Foda-se. Foda-se, eu vou jogar no MT mesmo. Vai ficar pra outro dia. Todo dia eu tento fazer pegar. Se pegar, pegou, né? Vou ter nós aí se é foder é onde No mouse teclado. Isso se pode, como eu tinha é. Diminuir um pouquinho a sensibilidade. E vão voltar. Mas é muito rápido esse negócio, velho. É pra correr, né? Tá muito rápido, tá muito rápido, mano. Vou deixar aqui. Agora, agora deu uma, uma melhoradinha aí. E aí? Oh, tinha alguma coisa pra ler aqui dentro que eu nem olhei, velho. Era pra mim abrir o um negócio, né? Tem um lixo. Que isso? O E... Não. Como é que interage com as coisas? Acho que não dá nem... Deve dar nem pra interagir, né? ó se eu, eu do nada vi um satanás aqui, velho. Eu vou fechar esse jogo na hora, mano. Eu tô falando. <risos> Para abrir uma porta rapidamente, pressione o botão esquerdo do mouse. Hum. O que que tá falando? O resto que eu não vi? Para usar sua câmera, pressione o botão direito. Tá, ah, beleza. Shift corre. Até então, beleza. ó. Oh, os caras já, cara já tá querendo me assustar, mano. Os caras já, já tá querendo me assustar, velho. Tocar o interfone? Não funciona. Oh! Eu tenho que gravar que eu tô entrando aqui? Aí o lobo. Gravar um youtuber. E o outro? Outra maçaneta? Nada? Fala, assim, pai Como é que você tá, meu querido? Mano, tem uns carros. Porra, de carro é do exército o bagulho? Tem. Que isso? Ah, tá. É pra iluminar. Eu vou ter que entrar pelo lado, mano. para agachar e segurar o. Ah, tá. Vai. Mano, tô falando. Se aparecer um satanás aqui do lado, eu vou embora, velho. Tá bom, tô bom, você vai. Trancada. Eu vi a escadinha ali atrás. Eu vim aqui de besta, só pra... Deixa eu ver se tem alguém olhando pra mim pela janela, velho. Hoje eu tô com um o cu na mão aqui, mano. Com a câmera ativada você pode dar o air zoom. Hum, no um scroll. Interessante. <risos> Ah, mano, olha, olha a trilha sonora desse jogo, velho. Pô, isso aqui não é um repórter, não, velho. O cara é perpuseiro. Pô, oh, lá dentro tem, tem altos barulhos, mano. Uns barulhos de barriga roncando. Que porra é essa? Ah, mano. Ah, mano. Oh, essa câmera não tem não tem, não tem flash não, velho? Para ativar a visão noturna da câmera, aperte o F. Ah, mano, isso, essa imagem é mó ruim, velho. Caralho, mano. Fala, Switch! O Ult. Vou te deixar cegas. Eu vivi por esse momento, ah, mano. <risos> ah, mano. Nossa, velho. Você não viu o bicho? Ah, mano, vai se fuder, velho. Eu não vou nem olhar pra trás, mano. Olhei. Foda-se. Mano, eu tô... Eu tô... <risos> tá. A218. Ah, mano... Ai, caralho, esse porra, velho. Meu da puta, mano. Ô, <risos> oh, sou mó cagão. Vocês ficam querendo... Não, não, não. Me ajuda aí, porra. Me ajuda. <risos> caralho. Que isso, velho? Dizia a visão noturna quando eu tiver um lugar bem iluminado. Eu não sei que lugar. Aqui é iluminado. Que botão? É o F? Ah, tá. Beleza, beleza, beleza. Fechou. Mano, eu, eu, eu vou precisar correr de algum, de algum louco, de algum monstro aqui, velho. Porque eu não vou, vou lembrar o caminho, mano. Ou <risos> oh, tem sangue na parede, cara. Não é, isso não é boa coisa, velho. Ah, meu Deus, cara. Como é que anda em silêncio nessa porra de jogo, velho? O que, que tem aqui? Tem, me dá... Pô, e o jogo, o jogo não vai me dar uma arma, né? Baterias? Ah, mano, eu preciso de bateria pra porra da... Tem um microfone fora do gancho. Eu preciso de bateria pra câmera, cara. Isso não isso parece coisa boa, velho. Não, susto você. Eu que tô com a porra de um satanás aqui. Um serial killer, um louco barra monstro. Os telefones, tudo fora do gancho. <risos> Documentos no J Projeto... Não sei das contas Relatório do status do paciente. Ah, como é que lê? Ah, tá. Tem que entrar aqui pra ler, tá. Sistema psiquiátrico, não sei das contas O caso número 174. Caralho, tem bastante caso, hein? inicia do paciente. Ah, tá. É o Billy. Tá, beleza. 2012. Primeiro consulta do paciente foi 2009. Ele tem 19 anos. Ih, caralho. O moleque era novo. Ah. Observação do médico, Dr. Carl. Ah. Terapia. O paciente alega ter progredido no estado de sono lúcido. Autodirecionado. Atividade de... De o quê? Motor mor... O Que? <risos> tá, tá, tá. É o motor. O bagulho do motor. Tá, beleza. Ah. Observada em escala de... de, de uh, sem precedentes. Continuando o estágio 4 do programa. Diagnóstico. Uh, uh, espirometria? Não revelou, tá, beleza. Valeu ah. novamente, beleza. Resolução magnética, assim, ah, beleza. Tem mais, né? Ah. O Billy perguntou sobre o andamento de ação judicial da sua mãe contra... Ih, deu ruim o um negócio aí pra eles, hein, velho. Os caras estão tá entrando contra ação judicial contra o manicômio, velho. Isso representa uma brecha, a casa só fica na segurança, apesar das alegações do Billy... De que descobriu a verdade nos sonhos sangrentos do doutor. Nos sonhos sangrentos do doutor? Como é que é isso? O único... Trager, Que porra é trajer, velho? Nos registros da, da, da companhia. O único Richard... Ah, não. É o nome do cara. Ah, tá. <risos> é o executivo de pesquisa e desenvolvimento. Ah, todos os instrumentos pessoal de segurança devem ser questionados. As câmeras de segurança serem aumentadas, incluindo-se análise biométrica. Hum, então, beleza. Então, beleza. Nossa, mano. Mas essa trilha sonora é uma porra, velho. Dá pra. Dá pra abrir a gaveta? Não. Mano, eu tô com um na mão aqui, velho. Tem sangue na porra da parede. Ah lá. Vou jogar esse jogo. Ah, não! Tinha gente ali. Fechou o porta. Que porra é essa, velho? Ah, mano. Mano. Ah, o um bicho subiu por aqui, velho. É. Mano do céu, eu vou morrer muito nesse jogo, velho. Se, se essa porta abrir tá abrindo nada, eu vou ter um infarto aqui, velho. Meu Deus, velho. Ah, mano o cara entrou velho o cara entrou pegou um negócio e foi embora é um louco mano nossa ele ele entrou pegou alguma coisa e foi embora velho não é engraçado que eu pulei mas eu não posso mais voltar <risos> essa parte vai ser não, não não velho ah mano <risos> Ai que porra, velho! Como é que liga essa parada, velho? Cadê o bagulho da câmera aí? Foi vermelho? Que botão que é? Caralho, mano! Ai que porra de jogo, velho! O cara tá sem cabeça, mano! O cara tá sem cabeça, velho! Puta que o pariu. Ah, mano, tem outro cara aqui, velho. Oh, mano. Vou jogar esse jogo mais não, velho. Ah, velho. Eu preciso correr, velho. Ah, mano, não vou jogar esse jogo mais não, velho. Caralho! Eu vou deixar ele falando sozinho, não tô entendendo nada, velho. Tem alguém ali? Mas que cacete, velho. Como é que pausa esse jogo, velho? Não, meu óculos até tá borrado agora, velho. Inferno de jogo, cara. Meu Deus, velho. Eu não gostei não, hein, mano. Não, consigo, não, vou, conseguir, não vou conseguir zerar esse jogo. Tá pegando fogo, bicho! Caralho, mano. Mas que porra, hein, velho? O óculos e o cu tá borrado? Não. Não sei qual que eu limpo. Eu limpo primeiro. Se eu limpo o óculos ou o cu, tá ligado? Tá suando aí, mano? Calor? Não, pra caralho, velho. Câmera. Ai, ah, eu levantei. Soutinho, muito obrigado pelo follow, meu bom. Seja muito bem-vindo aí, velho. Cara, eu vi, eu vi o bicho entrando por ali, velho. Mano, a mão do cara tá aqui dentro, velho. Nossa, mano. Mano, eu tô com cu na mão aqui, velho. Imagina se eu, se eu ligo a, a câmera ali e o cara tá olhando pra mim. Mano, não vou entrar nessa porta aqui, não, velho. Você é louco da privada? Da privada. Da, da, da descarga ia fazer maior barulhão, velho. Pô, oh, mano, vou sair daqui, velho. Vai para esse! Vai que que Vai para esse! Vai para que que é isso, mano! Ele morreu. Nossa, mano. É então? Que jogo do cacete, mano? Eu, eu Tem um e apareceu vida, um outro louco mano. Tá Que merda, velho ah, Agora o cara tá me puxando Ah não, ufa Levaram minha câmera embora, cara <risos> Levaram minha câmera embora Novo objetivo, sai do manicômio Acesse o controle de segurança para destravar as portas principais Mano, tá cheio de cara morto aqui, velho Olha entrando, do cara, o cara tá sem cabeça, mano Mataram até os guardas, mano. Que porra é essa, velho? Aí o cara olha assim e fala: Não, beleza. Eu vou, eu vou ler o bagulho. Eu, eu não, não sou pego enquanto eu tô lendo o negócio, não, velho. Né? Aparentemente é o único momento que eu tenho. <risos> sem, sem querer morrer, tem um ataque do coração aqui, né? né? Caralho, mano. <risos> A segurança máscara de. de máscara, máscara, segurança máscara, segurança másca encaminhou uma declaração formal por escrito ao Conselho de Administração, pois havia motivos para acreditar que houve falha catastrófica na segurança do, do centro de psiquiatria, com o perigo iminente de contaminação do ambiente. Ah, beleza. Consideramos que a declaração anteriormente da presidência. Solicitar ação urgente por parte da SMM, que garante a emissão desse mandato. Se você O fica... quê? Você, se você, quê? você não, quê? Tirou a câmera, o cara roubou minha câmera, velho. Os caras roubou a minha câmera, velho. Você tem noção disso? O cara roubou a minha câmera, cara. Você fica obrigado a conceder total acesso a todas as beleza? Ao aceitar este documento, você ou qualquer familiar vivo confirma a desistência de reclamar judicialmente contra a corporação. Essas situações livres de qualquer responsabilidade. Ai, beleza. Véio. Mano, eu tô com, com um cu na mão aqui, velho. Tenta filmar o personagem. Ah, eu ainda tenho câmera. Ele não roubou minha câmera, não. Mano, como, como, como caralho eu vou sair daqui, velho? Ah, mano, tem um, tem um. Ah, mano, tem uma escada. Que vai lá pra baixo. Mano, uma escada, uma escada não me parece coisa boa. Porque alguém morreu lá pra baixo, velho. E aqui já tem um cara. E ali tem outro cara morto, velho. Onde eu vou, gente? Caralho. <risos> ah, mano. Isso aqui não me parece ser bom, não, velho. Ah, mano. Ah, mano. Eu vou pra aqui. Foda-se. Tá trancado. Mano, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou morrer, velho. Caralho, que porra, velho. Ele tá fugindo de alguém. Vanda, Quem foi. Quem foi o idiota que teve a ideia de jogar esse jogo, velho? Ah, eu posso me esconder aqui. Corre? Como corre? Ah, tá, shift. É. Mano, como é que pega o negócio mesmo? O cara me trancou aqui dentro. Não, não sobe isso aqui não. O cara ele me trancou aqui dentro. Então, ele tá muito perto de mim. Ai, mano. Quando, quando dá pra fazer essas coisas, eu tô, eu tô vendo que o bagulho vai ser ruim, velho. Se fodeu, mano, o que, que eu faço da minha vida, velho? Eu tenho uma cabeça aqui, mano. O cara morreu cagando. Não, que vai morrer cagando sou eu. Corre, melhor opção sempre correr em todos os jogos. Essa porta precisa ter acesso a um cartão. Mano, eu vou sair correndo nesse jogo que nem um maluco, velho. Eu tenho, eu tenho que pegar todos esses arquivos aqui pra ler? Ah, pode saber o que tá acontecendo. Mano, se eu tiver lendo essa porra e eu sair e tiver um satanás me olhando <risos> eu vou fechar esse jogo, vou dar um RTF4 aqui, velho. <risos> Caros senhores, com a falta do relatório completo animação uh, e sem... uh, o potencial de rentabilidade do projeto continua incrivelmente alto. Uh, as quatro fatalidades contêm dados ambíguos o suficiente para tornar qualquer demanda judicial impossível. Se a evidência estiver corretamente gerenciada, o projeto... Tá bom. <risos> Continua uh, a ser uma iniciativa perigosa. E quase com certeza haverão mais casualidades. No entanto, como se... Quê? Como em outros casos, uh, o interesse da família e do, do governo nos pacientes é tão baixo que torna... Qualquer chance de ações judicialmente ju, que, judiciais serem improváveis. Nossa, que porra, velho. Mas, mas que... Tá bom. Terapia? Não... Alcançar os modelos. Beleza. Tá. Fechou. Mano, o cara... O cara, o cara quebrou o pescoço do cara, velho. Mano, eu tô com o cu na mão aqui, velho. Tem outra porta que Eu não tinha visto essa outra porta, velho. E se eu abrir essa outra porta e tiver alguém? Tá escuro. Ainda bem, não queria pela lá mesmo, tá escuro. Tem alguém falando, cara. Alguém falando, mano. Eu não sei, eu tô indo pro lado errado, gente. Pelo amor de Deus, velho. Ai, caralho, que porra, velho. Ô, oh, mano, vocês tão de sacanagem comigo, velho. Corre, pra onde? <risos> Meu Deus, velho. Ah, mano, não tô gostando desse jogo, velho. Nossa, olha o tamanho dessa sala, mano. Cheio de, cheio de gente morta, mano Mano aqui mano mano tem tem os caras aqui esses caras estão esses caras vai correr atrás de mim velho esses caras esses cara olha esses caras vão correr atrás de mim mano Beleza, fechou, Freda, fechou. Mano, nota o mosquito. Que mosquito, velho? Tá, esse é o cartão de acesso para aquela outra sala que eu tava. Ah, mano, eu vou abrir essa porta, vai dar merda. Corre, negada! Ai, meu Deus, velho. <risos> é, caralho, o cara de rosto, velho. Pô, você tava suave aqui, de boinha, mano. Meu Deus, é Mano. Esse cara, esse, aquele cara tava suave. Ele de boinha, velho. Onde é a porra da sala que eu tava, gente? <risos> Não, os, os caras vai me matar do coração, velho. Ah, se eu apertar aqui, eu olho pra trás. Ah, tá, beleza. Ah, mano, não tô. Abre, pelo amor de Deus. Ah, tá. Mano, não é possível. Os caras não tem, não tem uma arma aqui, velho. Ah, ele vai sentar. Eu tranca a porta. Tranca a porta, velho. Filha da puta. <risos> Assustou foi em mim, não ele. <risos> Que isso, velho? Ah, mano. Ah, mano. Reinicia o gerador do. Não, ah, mano. <risos> velho! Ah, beleza! Ai, beleza! Sliger! Na... Abre a porta, pelo amor de Deus! O bicho tá atrás de mim, velho! Mano, vai tomar no cu, cara! Não, não, não dá, velho! Não dá, não dá, não dá! Não sei jogar esse tipo de jogo, não, velho! Mano, o bicho tá atrás de mim, cara! Que merda, velho! Ele tá parado, olhando pra parede! Eu tenho, eu tenho uma porta na minha frente! continua. Não, eu vou ter, uma, vou ter Vou morrer, eu vou morrer. Eu tenho uma porta na minha frente trancada. O satanás nas minhas costas. E eu não sei o que fazer. Ah, ah, sai! Câmera, câmera, câmera, câmera! Pelo amor de Deus, aqui, ó. Solta! Morri. Mano! Corre, vega! Tá, achei, achei o lugar que é pra mim. Dá pra eu me esconder aqui dentro? Dá pra me esconder aqui dentro? Ele tá me cheirando, velho. <risos> e aí? O que eu faço agora? Espera. Espera. E se ele voltar? Eu posso sair daqui correndo? Eu vou sair daqui correndo, velho. Entra, vai Como é que Como é que liga o porra do infravermelho Dessa porcaria mesmo Como é que liga o infravermelho Dessa bagaça, F Mano Do céu, velho oh, É só um desse Desse monstrão que tem Desligar a porra do gerador. Mano, eu vou fechar essa porta aqui. Vai que eu tô com o coco na mão, velho. Meu Deus, eu saí de volta pra fora. Entra! Deve ter que ligar uns dois, é Ah não, mano! Ah não, velho! Tem um maluco aqui, mano! Socorro! Ah velho! Socorro! Socorro! Socorro! Socorro! Socorro! Socorro, socorro! Socorro! Sai, filha da puta! Sai, filha da puta! Ah mano! Não tem saída daqui, velho. Não tem saída. Ah, mano. Vocês estão de sacanagem comigo, velho. Bem que tá escuro Pra onde eu vou, gente? Ah, mano Do céu, velho A pilha tá acabando, cara Mano, eu acabei, eu acabei de pegar mais pilha. Eu tenho que, que colocar a pilha no bagulho? Acabou a pilha. Eu tenho que colocar a pilha? R. Eu tomo... Deixa eu tomar uma água. Eu tenho que colocar a pilha. Sabia disso. Tá bom. Tá <risos> bom. Fala, Como é que você tá, meu querido? Mano, eu vou morrer, velho. Eu, eu vou morrer, vale eu vou morrer. Água. Só queria saber de uma coisa: por que tá todo mundo contra mim, velho? Tô indo pra. Ah, vou. Warlash. Aqui é um lugar pra eu me esconder, né? Mano, esse gerador do caralho que não liga. Nem fodendo. Não, olha pra trás. Ah, não, mano. Vocês estão de sacanagem comigo, velho. Não, eu vou olhar. <risos> ah, mano do céu, ele tá vindo. Ele fica desativando as paradas que eu ativo? Eu não sei se eu saio daqui, velho. Eu tô, tô com o cu na mão agora, velho. Eu tô com o cu na mão aqui, velho. Você também não sabe de nada? E aí gente, o que vocês acham? Eu saio ou não saio? Ele para pra lá, vocês viram a sombra dele? Corre, Eu já vim aqui? Eu acho que já, mano Vocês vão gastar todos os pontos Querendo matar do coração, velho Mano, ou oh, velho de novo, cara. Que porra, mano. Como eu saio dessa, dessa desgraça de lugar? Começando a ficar puto. <risos> Começando a ficar puto, né? Tocou uma experiência de pesquisa hipnótica no prédio. Hum. Foi recriado um hipnotismo da noite anterior. Dedo levantado, você vai dormir. A senhora Jackson uh, imediatamente progredir, o quê? progrediram para um estado hipnótico profundo sem necessitar de mais sugestões. A senhora Pierce foi então instruída tendo. Expresar anteriormente um medo de armas de fogo de todos os tipos. Usar qualquer método disponível para acordar a senhora... O quê? um sono hipnóstico profundo. Uh, e se isso falhasse, ela deveria pegar uma arma próxima e atirar na... a senhora Jax. Caralho. De que seu ódio seria tão grande que ela não hesitaria em matar. Hum, ela quer matar a senhora Jax. <coughs> Seguiu as instruções ao pé da letra, incluindo o disparo da arma. Uma pistola, auto... pistola pneumática carregada. Caralho, mano. Devido a essas feitas, as duas foram despertadas e expressaram completamente... Complet, completamente, beleza. Completamente uh, a amnésia de todo o acontecido. Beleza. Ela recusou a... Uh... Que cacete também, velho. Mano. O que, que foi? Oh, quanto, como eu sei quantas pilhas eu tenho? Só pra me saber, eu tenho um inventário aqui pra me saber quantas pilhas eu tenho? Nossa, eu tenho 6 de 10, beleza. Acabei de ver aqui. Gente, desistiu uma opção? Onde eu vou agora? Mais uma bateria aqui, ó. Volta pra sala de segurança. Eu não sei onde é a sala de segurança, velho. Mas que. Ah, mano. <risos> Dá pra ir embora por aqui, por essa porta? Dá pra ir na moral, mano. Não, esse cara vai gastar todos os pontos de susto, velho. Tem um celular aqui, ó. Não posso pegar. Do que se trata esse, esse, se trata esse game de me fazer cagar nas calças, velho? Esse, esse é o objetivo. Tinha uma portinha aqui, ó. Trancaram. Ah, beleza. Como é que eu cheguei lá, velho? Fala deu o Red. Essa porta não estava trancada, mano. Quem trancou essa porra de porta? Não, é engraçado. E eu tô meio que procurando a porra do satanás. Isso que é o foda. Ai, me pegaram, mano. Me enfiaram a injeção. Agora... Ah, mano, agora, agora quem vai ficar louco sou eu nessa porra, velho. Tira a mão de mim. Nossa, que bicho feio, mano. Você câmeras ver? pode? o do... que porra é essa? Que porra é essa? o gospel. Que porra foi essa, velho? Os cara começou a ser jogado no ar, mano. Ele agora, agora eu virei louco no negócio. Colocaram a roupa de louco em mim. Me dá um bastão também, agora. Dá um bastão pra mim também, vai. Deixaram só a câmera, né, filha da puta? Não. Os outros loucos, os cara tem um bastão. Beleza, agora eu? Ah, não. Dá uma roupinha nova pra ele aí. E deixa ele com a câmera. Nossa, mano. As notas só são... De... o que tá acontecendo aqui, velho? Essa daqui é a sala do cara que me, que me ajudou a sair. Mano, agora eu vou, vou fazer parte da porra do experimento. Vocês ouviram as batidas? Ah! Caralho. Eu não posso entrar. Talvez o você viu um Deus aqui. Mano, as salas, as salas todas escuras. Oi. Desliga essa luz. Desliga essas luzes daqui do quarto, mas nem fodendo. Já tô com o cu na mão. O okay, que? Vamos fazer amizade? Eu preciso de um louco pra. Imersão? Eu já tô cagado. Você quer mais imersão do que tá cagado? Como é que sai daqui? Né? Eu tô desse jeito aqui, ó. É. Achei a saída. Ô, barba, barba. Escuta, barba. Ó, barba. Ô, barba. Ô, barba. Barba. Ô, barba, barba. Barba. Barba. Caralho, mano. Aí você tá de sacanagem também, né, Rafife? <risos> Olha, Little Red. Muito obrigado pelo sub, meu querido. Valeu demais pela força. ZeroHead, você tá ligado no, no, nas vantagens já, né, mano? 300 pontos na lojinha. exclamação lojinha. Pra gastar com o que tiver aí. Som de alerts. O bonequinho de headset roxo aí do lado. E o grupo do subs no WhatsApp. Só vincular a conta do Discord com a Twitch. Lá no meu servidor vai, tá o, vai aparecer a sala dos subs. E dentro da sala dos subs está o, o grupo do WhatsApp. Dos subs também, né? <risos> porra essa? <risos> que cacete, velho <véio risos> da putas. Mano! O cara tava comendo outro! Mas não era um outro vivo! Mano! Peraí, deixa eu, deixa eu voltar pro, pro cara que tá aqui atrás Que é melhor! <risos> Porra, essa dá para andar aqui? Ah, dá. Dá pra, andar, dá pra andar aqui no cantinho. Mas pra que que eu ia querer? Ah, aqui tinha dois caras, lembra? Mais cedo Ah mano, esse aqui vai me deixar drogadão Mano, ah Oi? Mano Que porra, velho? Não é droga, Bárbara, é... Descontaminação? Hmmmm Porque eu não mandei? Por que, que eu mandei? Cancelamento do programa de arte. Meu paciente Martin, contas, uh, fez enorme progresso em seu tratamento devido à sua pintura com os dedos. Apenas uma semana desde que o programa de arte foi cancelado. As suas afirmações uh, esquizo... Quê? Esquizoafetivas de um tipo de chamado superior. Aceleram muito, por favor. Deixa o rapaz pintar com os dedos uh, os poucos dólares que você está economizando. Uh... Beleza. É um pedido aí, né? Como é que ele... Mano... Eu tô, eu tô com o cu na mão, Littlehead. Red. Você não tá entendendo, velho. E se eu pulasse aqui embaixo? E dar ruim. Mano, tô com um, um na mão aqui, velho. Aonde tá o som de área? Você tá pelo PC, Lerou Red? Se tiver aqui. Se você tiver pelo PC, ele vai estar tá mais ou menos aqui onde tá minha câmera. Se você tiver pelo celular, ele vai estar tá entre o chat, né? E a, a live. Se tiver... Ele acabou de matar um cara, velho Ele acabou de matar um cara, mano E aí? Como eu passo por ali se ele acabou de matar um cara? Ele mata? Não. Acabou de matar um cara ali, velho. E eu não posso nem me esconder ali atrás. Tá inativo. Mas porra, e agora? O que que eu faço aqui? Porque se eu correr ele me vê. Tá bem aqui no cantinho Não, vou ter que correr Nunca vi, ele tá de costa Acho que o jogo vai fazer ele andar O jogo vai fazer ele andar Caralho, ele deu red Mano, muito, muito obrigado Pelos 100 bits, mano Acho que eu já, já, já sofri Tanto que eu nem, não, não tô nem me assustando eu, Se você tiver chegado um pouquinho mais cedo eu Tava com o cu na mão, velho Agora eu tô tipo, calma aí, peraí. aí ele tá tão cagado com o jogo que o alerta me assustou. Não, e aí? E aí, eu saio? Não saio? Porque ele tá olhando pra ali, tá ligado? Se eu passar, ele vai me ver. Mano, eu vou passar correndo, velho. Eu vou passar correndo, mano. Puta merda, tem outro cara aqui, velho. Ah, mas aí você também tá, me, tá querendo me foder. E se eu levar ele pra junto desse outro cara aqui? Oi? Junta aí vocês dois aí. Briga entre vocês, velho. Me deixa em paz. Será é que vai estar tá, os dois? Aí vem só um. Ah, mata aí. Vai se foder pra lá também. Vai tomar no cu. Ah, mano. Ah, mano. Mata. Pode matar. Tem que tomar no cu, velho. Mano o cu? Ô oh, mano, por que, que os caras podem andar com o pedaço de pó e eu não posso? Tá no fácil? Não sei, tem nível essa porra de jogo? Esse jogo tem nível? Sei carai. Porque no mais difícil tu morre com um hit. Mano, nem sabia que esse jogo tinha nível. Eu tô com o um cu na mão aqui já, velho. Nem sabia. Aqui tinha alguma coisa que eu peguei, da outra vez que eu vim aqui? Tá novo. É? Tem nível? Não tô aguentando jogar o The Ring no mínimo. Ah, mano. Viu também? Rodou uma mozão, velho. Cansei. Cansei, velho. Cansei.